Se eu estou aqui de pé Se nós todos estamos aqui reunidos É porque Ele tem feito todas as coisas Ele tem guardado, Ele tem livrado Oh, bendito seja o nome do Senhor Vamos lá? Canta com a gente Porque dele, por ele Vai as coisas a glória de Deus aí Eu não sei se você está assistindo De um leito de um hospital Eu não sei se você Oh, aleluia Levanta para cantar Tira esse cobertor Joga esse cobertor de lado Vamos exaltar a Deus Aleluia Estou na beira da minha pia, quando eu estou arrumando, ajeitando a minha casa. Essa tem sido a minha oração. Que se abra os céus aqui, Senhor, que teu reino peça nesse endereço. Porque a nossa fé está no nosso Deus. Rubem Pai, Fabiana Rubem Júnior, Guilherme e o Lucas Nós declaramos na nossa casa Que ela é do Senhor Então que se abra o céu Que teu reino vem Mais do que comida, mais do que dinheiro É tua presença aos céus que o teu reino vem, que seus anjos desçam e adorem conosco aqui Senhor este lugar está sendo consagrado a ti Senhor que os teus anjos possam vir acampar neste lugar que a tua presença esteja sobre nós Senhor, que os teus anjos estejam aqui adorando que ao abrir dos nossos lábios pessoas possam ser tocadas e impactadas pela tua presença porque mais do que dinheiro mais do que providência humana nós precisamos da presença de Deus então convida Jesus para estar na tua casa. Convida Jesus para estar na tua casa. Você já convidou Jesus para estar na tua casa? Você já convidou Jesus para estar no teu lar? Para estar no meio da tua família? Convida Jesus. Fala Senhor aqui, Senhor, tu tens o Senhorio. E quando Jesus sai, porque tem famílias que deixam Jesus à margem. Então, traz Jesus para o centro põe ele na cadeira do comando da tua família quando Jesus vier para o centro da tua família as brigas vão embora a discórdia vai embora a tristeza vai embora a angústia vai embora porque aonde Jesus está impera a paz porque ele é príncipe da paz impera a alegria porque a alegria dele é a nossa força a alegria dEle nos encoraja a ir para frente. O espírito do suicídio vai embora. Então chama Jesus, fala Jesus, vem para o centro. É, a depressão vai embora quando Ele chega. Ah, quando Ele chega. Quando você coloca o comando nas mãos dEle. Essa crise, esses pasmos que você tem tido. Esse mal-estar, essa dor de cabeça, essa enxaqueca que não vai embora nunca. Vai tudo embora pelo poder da palavra do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para profetizar na sua vida, na sua casa. Gente, glória a Deus, já está tá esquentando, já estou sentindo calor. Glória a Deus, Jesus está aqui nesse lugar. <risos> Quero convidar vocês a compartilhar com seus amigos. Tem muito mais, vamos, nós vamos cantar aqui. Eu só vou sair daqui magrinha. Então, para você ter uma ideia do tempo que a gente vai ficar. Então, eu só vou sair daqui magrinha. De... Para vocês terem uma ideia do tanto que eu vou cantar aqui hoje. Né? Então, gente, fica aí, chama o pessoal, vai ter Adorarei, sou eu. Ah, vai ter um, um monte de hino. Vou falar igual meu filho, vai ter uma pá de hino. <risos> vai com meus filhos, <risos> filhos adolescentes eu aprendo umas coisas com eles, pois é, eles falam, tem uma pá de hino, muitos hinos lindos, nós vamos ressaltar o Senhor juntos, tá bom, então compartilha com seus amigos pelo canal, da, no, pelo canal apenas pelo Youtube no canal do Toda Music, tá bom, nós temos muitos amigos aqui, e vocês estão vendo que o Beck tá aqui, não tá todo, porque não tem, não tem como, se não dá, superlotação quase que deu hein quase né quase então mas estamos todos aqui baterista guitarrista contrabaixista tecladista os backs estão aqui as meninas os meninos todos para adorar o nome do Senhor e estamos unidos aqui todo o pessoal está bem reduzido o pessoal dos câmeras os, os pessoal que está trabalhando aqui então eu quero agradecer a Deus pela vida de todos pela disposição, pelo desprendimento saíram de casa apesar do, é, do medo, né, a gente sai todo mundo protegidinho mascarazinha, estamos bebendo álcool bebendo álcool não, passando álcool direitinho não pode beber irmão, eu estou tão viciada em álcool irmãos, pelo amor de Deus gente, vocês estão igual vocês, não, vocês estão igual eu todo lugar que eu vou, a primeira coisa que eu procuro é álcool de manhã eu acorde tremendo, abstinência de álcool, de álcool, álcool. <risos> Nossa, mas isso é um costume bom, né, que vai ficar. Pandemia vai embora, amém. E aí, esses bons costumes vão ficar, né, de se, se higienizar com álcool, tomar banho, lógico, tem que tomar banho, né, e depois passar álcool, dar que <risos> Tem gente, <risos> tem gente, tem gente que parou de tomar banho e só quer passar álcool. Que isso? Misericórdia. Então, passa álcool, mas toma banho direitinho, né? Então, aí, gente, apesar dos pesares, estamos aqui Deus tem nos guardado por sua infinita misericórdia. Então, vamos cantar? Vamos andar mais? Eita, glória a Deus. O que nós vamos cantar agora, Fabildo? Vamos cantar. Ah, eu quero cantar um louvor, uma canção em homenagem aos nossos irmãos que estão aí, enfermos, deitadinhos, uma cama de hospital, né, porque irmãos, Deus tem formas de trabalhar, há pessoas que Ele livra da fornalha, e há pessoas que Ele livra na fornalha, então, às vezes Ele livra, você não precisa entrar na fornalha, mas às vezes precisa entrar, só que lá dentro, quando você cair lá dentro, o quarto homem já está lá. Oh, ele já vai estar lá te esperando. E ó, oh, ele tem poder de cortar o efeito do fogo. Oh, aleluia. O fogo não te queima. Você sabe que quando os meninos entraram na fornalha, todo mundo ficou só olhando. Quem jogou morreu com o um pum do fogo. Sabia que quem jogou morreu? Eles entraram lá dentro e ficou todo mundo olhando para ver o que ia acontecer. De repente o rei olhou e falou, mas não foi três que a gente jogou? Por que, que eu estou vendo um quarto? E o aspecto do quarto, homem, tem o um aspecto dos deuses. Oh, aleluia. Glória a Deus. Alguém vai olhar para você... Que talvez tenha pego Covid, tenha sido infectado, está no leitinho do hospital. Alguém está dizendo, olhando, falou, mas tem alguém com ele lá. Tem alguém com ela lá. Sabe que os meninos não saíram nem com cheiro de fumaça. As pessoas diziam: Vamos ver como é que cheira. Não, nem os pelinhos do corpo queimou, nem cheiro de fumaça havia neles. Porque Deus pode te livrar da fornalha, mas também pode te livrar na fornalha. E é a você que eu quero exaltar ao Senhor através dessa canção. Sombra de Pedro, vamos cantar? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, Fabiú. Oh, aleluia. Você, minha irmã, que tá com seu filho no hospital do câncer. Você que tá com outra enfermidade. Quem tem um ente querido num leito de um hospital querendo sobreviver em fase terminal já foi diagnosticado que ele só aí entendemos a Marta e a Maria Chame o mestre pra vir aqui Só Deus pra fazer milagres E eu me coloco na posição Que debaixo da sua sombra Minha sombra tem um som Expulsar a enfermidade quando eu chegar em um lugar e, mesmo que o ambiente esteja triste, todos possam. posso levar no médico, porque eu não sei o que é, vai que chega lá Os, a maioria dos médicos e infectologistas estão dizendo, não, vão ao hospital, só assim foi o último caso e você está com o teu coração aflito, em nome de Jesus, põe a mão na cabeça do teu filho aí agora quando Deus manda eu faço porque ele se responsabiliza e é ele que está mandando a mão sobre o teu filho aí agora, põe a mão nele. Põe a mão nesse, nessa enfermidade agora, ponha a mão aí agora. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Nós somos libertos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras nós somos curados. Nós somos curados e libertos de toda enfermidade. E é pelo poder desse nome, o nome de Jesus eu expulso agora essa enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus essa febre, esse mal estar vai desaparecer agora em nome de Jesus em nome de Jesus, recebe a tua cura agora em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus essa dor vai embora, essa coluna vai parar de doer, essa cabeça vai parar de doer em nome de Jesus recebe agora recebe pelo poder da unção, do Senhor esse coração que está acelerado agora vai estar no lugar da pressão. Em nome, Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe agora que o fogo que está neste lugar vá até a tua casa em nome do Senhor Jesus. Eu recebo a cura em nome de Jesus. Você recebe a cura em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí, o pessoal tá aí? Oh, não vai terminar assim. Não vai. Assim, toda prova tem um fim, é Deus quem te fala. É Deus quem te fala. Toda prova tem um limite, e a vitória quem decide é Deus quem te fala. Ele já entrou em cena Para guerrear Ele já abriu um o caminho Pra você passar E Ele está providenciando Água no deserto Pra você tomar Mas pelo que eu acabou vendo, de nascer Vai ser grande a é surpresa, vou ficar de volta E o fundo de ação de graça, Jesus vai ser uma festa Te prepara pra dar glória, porque hoje tem vitória Hoje tem vitória eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus, eita, quem concorda com essa mensagem, dá glória a Deus aí, você não é mais escravo do medo, aleluia, você é filho de Deus. aqui, eu não sou mais escravo do medo eu sou filho de Deus eu não sou mais escravo gente, com uma melodia, Ele me encontrou, me servou com uma canção, que me libertou dos meus inimigos, Diga, diga, diga. Eu não sou mais escravo. emocionais oh meu Deus, Deus está libertando pessoas agora ah como maligno está nervoso porque não há mais legalidade diga, eu sou eu sou filho de Deus eu sou filho de Deus agora diga, oh Escuta oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Levanta a voz Levanta do sofá Levanta dessa cama Recebe a cura agora Recebe a presença dele agora a capacitação para vencer os medos e as angústias, todos os temores estão caindo por terra, porque ele disse: Se passares pelas águas, elas não te afogarão, se passares pelo fogo, eles não te queimarão, se estás fraco, ele vai renovar as tuas forças como da águia. Vai viver um novo tempo, vão viver novas conquistas. de retaliação do inimigo você que está com medo você adolescente que está com medo do futuro, você mãe e pai não, tira, tira diga, eu não sou mais escravo do né? medo eu sou filho de Deus você que está com medo você que está com medo de como vai ser depois da pandemia Você que está com medo da sua empresa fechar Você que está com medo do dinheiro acabar Você que está com medo do alimento acabar Diga Oh, eu não sou mais escravo do medo Eu sou você que está com esse câncer, já foi diagnosticado, e o médico disse: vai ter que fazer quimioterapia. quimioterapia. E nessa quimioterapia você vai perder cabelo, vai perder algumas coisas. E você está com tanto medo. O Senhor está dizendo: eu sou contigo. Você vai passar por esse mar E sabe como é que ele está dizendo? Abre o mar para eu passar por ele Perfeito amor me alcançou Você Que está com uma gangrena em algum lugar do corpo nos pés, na perna, está morrendo de medo, dizendo: Deus, por favor, Ele está dizendo para você: eu vou abrir o mar, você vai passar por Ele. O meu amor te alcançou. Você que está com temor por causa do teu pai idoso Tua mãe idosa Você que está no leito de hospital O Deus que está neste lugar Está me dando ordem para dizer a você Ei, Você vai passar Você vai passar Perfeito amor te alcançou você que está com mãe, com o seu bebê, fazendo quimioterapia. Você que está grávida, está com medo da tua gravidez. Está sentindo dores antes do tempo. Eu estou aqui para profetizar para você. Você não é mais escrava do medo. Você é filha de Deus. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Deus está mandando eu profetizar esta mensagem, tem alguém que está sendo cansado agora. Eu estou querendo parar de cantar essa canção, mas o Senhor está dizendo canta, porque eu estou quebrando cadeias eu não sou mais escravo do medo eu não sei qual é o medo que está te afligindo eu sou filho de Deus vem Beck, vem eu não sou mais escravo do medo ei eu sou Deus está mandando eu te dizer e eu vou dizer. Eu não sou mais escravo do meu, não, não, não, não. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Estão pedindo para a gente cantar, Pai confiarei, Fábio Estão pedindo para nós cantarmos, Pai confiarei. Tá chegando as perguntas aí, Alessandro? Ah, ele deu uma saidinha, tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos cantar, Pai confiarei. Aleluia. Pai, confiarei para sempre. Uma fase da minha vida, assim hino mudou minha história. Mudou a minha história. Foi um divisor de águas. Que ele seja um divisor de águas para tua casa hoje. Para tua vida hoje. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir, é tão bom estar sorrindo, quando tudo vai bem, eu quero querendo gerar desconfiança... eu me posiciono... porque a fé é um posicionamento... só é possível... agradar a Deus... se você crer nele... porque quando desconfiamos de Deus... de alguma forma... escute isso com carinho e com amor... quando desconfiamos de Deus... Do que ele está dizendo que vai fazer E você desconfia Você acha que de repente não vai acontecer De alguma maneira estamos dizendo Que ele Não é capaz de fazer E eu acho que eu posso ser mais incisiva Estamos dizendo que ele está mentindo Isso é muito grave e Aquele, lembra daquele pai Quando o filho Endemoniado O menino tinha um problema sério O menino era jogado na água Jogado no fogo O menino era terrivelmente oprimido E aquele pai foi até, o, o, até os discípulos os, os discípulos de Jesus e, e disse a eles Por favor, liberta meu filho E eles não puderam eles não puderam Aí Jesus que está descendo do monte Jesus olha e diz O que está acontecendo aqui? Aí ele fala Senhor eu pedi para os seus discípulos é, Sacurarem o meu filho Libertarem o meu filho Mas eles não puderam o Senhor pode? Aí o Senhor falou Eu posso Você acredita? Eu posso eu vou libertar teu filho aí ele olha para Jesus e diz Senhor, tem misericórdia de mim na minha incredulidade aquele pai estava sendo sincero sabe o que aquele pai estava dizendo? Senhor, tanta gente falou que ia curar meu filho tanta gente falou que ia libertar meu filho tanta gente me prometeu mas não deram conta o Senhor, dá conta? <risos> o Senhor vendo dele que era o desgaste das promessas que não foram cumpridas o Senhor disse eu vou libertar teu filho e aquele menino foi liberto para a glória de Deus e hoje mesmo que você esteja como aquele pai mesmo que você esteja na condição daquele pai dizendo, pastor eu não dou conta Tinha tantas portas Eu já Eu já fui para tantos lugares Eu já fiz tanta coisa Pastor, eu não dou conta Deus tem que me ajudar na minha incredulidade Hoje o Senhor está Te ajudando Na incredulidade Ele quer que você seja sincera Ele quer que você seja sincera E hoje Ele está abrindo os céus e vai chegar milagre na tua casa, na tua família. Diga para ele. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. nesse lugar, a glória de Deus está nesta casa aleluia, vamos cantar quem me vê cantando, irmã levanta desse sofá, tira esse, tira esse, esse pijama de flanela por favor, tira, tira essa camiseta de, de, de vereador não, não, não, não, não põe isso aí não, pelo amor de Deus tenha de misericórdia, põe uma roupinha bonitinha vamos lá, vamos cantar comigo quem me vê cantando a glória de Deus está aqui, Não, não, não, não, não Deus só vai te encher se tu tirar essa roupa feia, fica com coisa bonitinha. Põe a dentadura de volta, tira da água, põe, põe de volta. Vamos cantar, vamos adorar a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos lá. Quem me vê cantando, Fabiudo? Deixa eu ver o povo aqui, vai lá. Que todo tempo foi assim Só alegria E que nesta vida eu nunca tive motivos Pra me acabar de chorar Quem me vê assim cantando Nunca que imagina que eu já passei E passo por noites escuras Mas que a minha vida É só viver feliz E só cantar Não é bem assim o deserto atravessei, os pés suendo com as feridas dos espinhos, e quantas vezes eu gritei, porque a dor na Eu te espero, eu despedrazo. Eu defendo você, eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá, onde pisa teu pé Sim. Gente, gente, Jesus está aqui. Eu sinto a presença dele. Você sente a presença dele aí na sua casa? A presença dele está aí na tua casa. A presença dele está aí na tua vida. Irmão, tu não tem que ter medo de nada, meu irmão. Levanta essa cabeça porque tu vai dar a volta por cima. Aleluia. Aleluia. Contra a tua casa não vale encantamento, irmão. Que negócio é esse? Você habita debaixo do esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente você vai descansar. O Senhor é o teu pastor e nada, nada ele vai te faltar. Então, tu não tem que ter medo. Aleluia. Você lembra das coisas que Deus fez para você? Você sabe que a Bíblia nos aconselha a dizer, a fazer assim, a trazer a nossa memória, aquilo que nos traz esperança. Traz a memória. É por isso que esse assim não diz, lembra da nuvem de dia? Lembra da coluna de fogo? Rapaz, tu já esqueceu? Eu fiz pedra. Jorrar água para você sobreviver. Lembra do maná do céu? Você lembra do caminho no meio do mar? Canta, porque sou eu quem cuido. Vou te. palma. Aleluia. É porque a nossa memória é muito curta. A gente fica, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas tu pensou, gente irmão, não faça isso não, tu já passou por tanta coisa, vaso, e não morreu, e não vai morrer agora não, vai morrer não, não vai morrer não, olha para você mesmo e fala, eu não vou morrer não, fala para você mesmo, não é para falar para o teu irmão, não fala para você mesmo, eu não vou morrer, eu vou viver e vou contar as maravilhas do Senhor, o crente só morre quando Deus determina irmão, ah, mas fulano morreu. Não morreu? Se era crente, salvo no Senhor oh, Jesus. Vou fazer igual aquele, um tá que o vídeo que... Saindo ele... não, né? não vai morrer, não, não vai morrer. Não vai morrer. Você vai viver porque Deus determinou vida pra você. Você já esqueceu o que Deus fez pra você? Lembra da nuvem de dia? William. Lembra da coluna de fogo? William. Eu fiz pedra, jorrar, água... Você, bebê. Lembra daquele leito do hospital que eu te tirei? Lembra daquele acidente que eu te livrei? <risos> Eita, canta! Porque sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar Ninguém vai te deter e se te acusar, eu defendo você, eu te abençoo, eu te abençoo. Sempre sou pé, abençoado será Eu tô, eu tomo, o milho Abateu, ou eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu sou, eu sou Saltar. Eu posso abater E se eu quero te abençoar Mas quem quer sou eu. Alguém não faz. Mas quem faz sou eu. Eu sou na tua vida e eu te dou vitória e dou a ordem hoje. Caminha e anda agora. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato. Eu ou, eu dou, eu tiro, tenho, faço, mando, posso. Eu sou, eu sou, eu posso matar eu posso te ver E eu posso exaltar E eu posso abater E se eu quero te adorar A glória a Deus aí esse baterista é uma coisa aleluia aleluia tem alguma pergunta aí Alessandro para nós? enquanto a gente toma um cadinho de água aqui ai ah, muito bem, então vamos cantar aí nome do Senhor? eita glória a Deus, levanta do sofá gente, aleluia compartilha hein gente, vamos chegar aos 15 mil hoje? eita Jesus hein estamos chegando, já estamos nos 10 mil, vamos lá Aleluia, glória a Deus. Você pode dançar porque teu pastor não está te vendo. Eu ouvi aquele incircunciso Filisteu afrontar o povo de Deus. Eu não aceitei. Eu observei que Israel estava temente, porque não tinha um valente para lutar contra o Filisteu. Me aproximei e me ofereci. Falei com o rei. Me deu sua armadura emprestada Mas não deu certo, ficou desajustada Peguei minha funda, juntei cinco pedras Tomei coragem e avancei então Entrei correndo no campo de guerra Disposto a derrubar o gigantão ele me olhou, me metiu e zombou É este o soldado que me mandaram de valor Prometeu me matar, jogar minha carne aos corpos E me afrontou Eu olhei pra ele, no olho dele disse assim Com e escudo fez a mim Porém eu vou combati em nome do Senhor grande ele vai lutar por mim Em nome do Senhor Ninguém vai te tocar Em nome do Senhor Ninguém vai te beber. Em nome do Senhor Ninguém vai te parar Em nome do Senhor Ninguém vai te vencer Em nome do Senhor Não vão te destruir Em nome do Senhor Gigante vai cair Em nome do Senhor não -te se humilhar. Em nome do Senhor Você vencerá Em nome do Senhor Tudo será Você se alegrando No meio do povo, Deus te exaltando Filisteu teu é surgindo, inimigo correndo Você dando glória E a guerra vencendo Quem o somou e até brigou Vai ter que te ver Saindo vencedor Vai hoje a vitória virá Em nome do Então Vai pra guerra sem temer Deus vai lutar por você Deixa quem quiser Cante caindo, você se alegrando. No meio do povo, Deus se exaltando. Filhos seus fugindo, inimigo correndo. Você dando glória e a guerra vencendo. Quem riu, salvou e até duvidou. Vai ter que te ver saindo vencedor. Mas hoje a vitória virá em nome do Senhor. Pois hoje a vitória virá em nome do Senhor. Deus, é fogo de Deus nesse lugar, gente aleluia. aleluia coisa linda, o que Deus está fazendo eu sei, eu já estava lendo ali, eu me passei o olho vi umas mensagens, de pessoas sendo tocadas pela presença do Senhor, a aleluia, a gente pode dar um glória a Deus glória por a Deus. isso? Deus. porque uma, o objetivo principal aqui, é adorar o nome do Senhor, e que você seja impactado pela presença do Senhor. Que este sábado. Seja um divisor de águas na tua vida. Que este sábado. Seja um sábado que marque a tua história. Com a presença do Senhor. Com a glória do Senhor. Com a força do Senhor. E que o poder do Senhor. Possa se apoderar da sua vida. Tomar conta do teu ser. E você se posicione como guerreira. Como guerreiro do Senhor. Como município. Mulher de Deus, como homem de Deus, como príncipe de Deus, e se posicione como aquele que foi chamado para vencer, você não foi chamado para derrota, você foi chamado para vitória, então levante a cabeça porque Deus está contigo Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos Ele é Deus poderoso na terra e Ele está aqui marcando a tua vida Ele está aqui marcando a tua história, está marcando a vida do teu familiar, você Está aí preso, mas a bênção não está presa, a mão de Deus não está preso, o céu não está em crise, a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. E você ora, e Deus vai visitar alguém que está lá longe. Você pede, e Deus visita alguém que está lá longe. Eu não sei se você tem filho no exterior, mas Deus está me dando ordem para dizer a você: o Deus que você serve é Deus de perto, Deus de longe. Dobra os seus joelhos, você não pode ir lá, mas a sua oração vai, porque você serve ao Deus Onisciente, Onipotente, Onipresente, Aleluia. E Ele vai lá, Ele vai romper as paredes, e Ele vai lá. E vai dar vitória e você vai receber notícia. Você vai receber notícia de que Deus é fiel e de que ele foi lá e visitou e fez milagre. Aleluia! Eu creio nisso, você crê nisso. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos cantar mais um? Eita, glória a Deus. Vamos cantar, o quê, Fabildo? Vamos cantar, não pare. Estou com vontade de cantar não pare, não pare, não pare de jeito nenhum, não pare, compartilhe, enquanto isso vai compartilhando, tá? Vamos chegar nos 15 mil hoje? Eita glória a Deus, aleluia, vamos cantar não pare, oh aleluia Você tem um chamado, eu quero falar para pastores que estão aqui, evangelistas, missionários que estão aqui ah, minha irmã, nada vai parar o teu chamado Aleluia O Senhor manda eu dizer a você Que está dizendo, não dá mais Pastora, não dá mais, não aguento O Senhor está dizendo, não largo o arado Aquele que te chamou Vai mandar Por estes dias providência Oh você vai saber que foi Deus que te chamou. Você disse, Deus, prova para mim que o Senhor me chamou. Por que, que eu estou passando por isso? Deus não estou dando conta. O Senhor está mandando eu lhe dizer: por estes dias tu receberás a visita do Senhor na tua casa. E Ele vai provar para você de uma vez por todas. De uma vez por todas Que foi ele que te chamou e te elegeu Oh, e você não vai parar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um sábado como qualquer outro Estava cansado sem forças, desanimado, ai meu Deus, decidido, vou largar tudo, eu vou parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não para não, Ele está vendo. Tomou todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou e volte para o mar que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto no lugar da tua vergonha Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar, filha, eu vou te honrar. Renan, amante, obedeira que a minha sura, amante, Conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não para não. as tuas lágrimas e mandou eu te falar pegue o que ele te entregou volta pro mar tem um milagre lá Deus conhece tua estrutura sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil não para não não para não não para não, não para não, não para não Não entrega não, não volta atrás não Não entrega não, não entrega não Oh, Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil falar alguém